Jornalismo, informação, opinião, humor. Opinião para quem tem pressa. O Meia Hora está no ar. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos escuta. Tá, para quem nos assiste pelo fone 83 ou em outras plataformas, aqui do meu lado direito, Adriana Bezerra. Tudo bem, Adriana? Como bem. é que foi, Diana? Não virou. a Diana, foi bem? Muito bem, obrigada. Em todos os sentidos? No bom sentido, com a família, com saúde, financeiramente. Ah, um para que Professor, seja bem-vindo. Feliz Ano Novo, como é que foi de virada? Tudo nos conformes, sem, nenhuma, sem grandes novidades, com a família, compartilhando mas, todo mundo, a felicidade de estarmos né, passando o um novo ano, Bom, nada de, de especial, extraordinário. É, hoje as grandes, du duas grandes novidades, é, pelo menos no nosso ramo, no nosso meio, foi o lançamento do portal fonte83.com.br Que passa a ser o novo site do grupo Que era blog do Gordinho antigamente E também hoje teve o lançamento do blog do professor Flávio Lúcio Que o endereço é www.leiaflaviolucio.com.br E também tem o blog da baixinha adrianabezerra.com.br BR. Mas sem arrudeios, vamos aos principais assuntos. Ricardo Coutinho lidera a pesquisa com 63,5% para prefeito de João Pessoa. João Azevedo toma posse e possa secretariado, funde órgãos e assina decreto que reduz a conta de energia. Na metade do segundo mandato, Luciano Cartacho ainda não cumpriu um terço das promessas de campanha. E Bolsonaro toma posse, defende fim da corrupção e assina decreto que aumenta o salário mínimo para R$ 998. Reais. Quer começar por onde, professor Flávio Lúcio? Bom, vamos começar começar pela primeira manchete aqui sobre a pesquisa que foi é, publicada em primeira mão pelo Fonte 83 e que eu repercutei com a, um texto de análise no blog lançado hoje, como você mencionou, o Leia Fábio Lúcio, é, em que Ricardo aparece na, nas intenções de voto, na pesquisa estimulada, com 63%. É, os, o candidato mais próximo de Ricardo é o, o Icarneiro, né? mas acho que é 8,9%. Inclusive o, o consultor do, do método está aqui, Júlio governo aí, então um dos sócios, o nosso querido Raia também está aqui para daqui a pouco conosco comentar esses números. É, eu, eu, o senhor teve alguma surpresa com esses números? Não, professor? não, eu acho que quem... Não, 68%... Eu acho que esse microfone da Adriana tá desligado, tem algum problema aqui. Ó. Ah, era, era aí a Adriana, fala agora. Sim, tá. tá <risos> Pois bem, você acha, achou pouco? Eu acho que é um boicote de Edson, isso aí, tá? eu dou sentido. Você achou pouco não. A, a, o percentual eu do governador Eu acho pouco Ricardo provável, Ricardo. eu acho realmente não é provável que se realmente o governador tivesse essa disposição de disputar a prefeitura de João Pessoa, tem alguém que bate e ele sai, porque ele sai com quase 80% de aprovação, né? Isso é um índice altíssimo. Então, assim, como candidato ele cai mas... em relação ao governador, é isso que eu estou entendendo? Mas nem todo mundo que aprova vota. Isso A grande questão, é Adriana, é, assim como Ricardo, por exemplo, já perdeu duas eleições, claro que ele não era, não era candidato, eram candidatos apoiados por ele, mas da mesma maneira que João Azevedo, que partiu com menos de 10% no início da campanha, né, e foi crescendo ao longo, é, da, sobretudo depois que iniciaram os programas da televisão, é, ele, João Azevedo, venceu a eleição contra um poderoso esquema da oposição, né, de prefeituras e tudo mais. É, por quê? Porque quem estava em julgamento em 2018 era o governo Ricardo Coutinho. Assim como em 2012 foi o governo Agra, Ricardo lançou um candidato contra a Agra naquele momento, que foi, foi Luciano Cartacho, é, o candidato de Agra era Luciano Cartacho, e em 2016 foi o próprio cartaz que se candidatou à reeleição portanto, seu, sua gestão administrativa que foi eu, eu concordo o, o, que o, é que, difícil o, o, o, que, o que o professor está querendo dizer para me traduzir perdão, é de que quando você pede voto para outro candidato na sua sucessão é bem mais fácil transferir o voto do que quando você pede voto para a sucessão de outro o que aconteceu com Estela em 2012 e com Cida em 2016, é mais claro. ou menos isso. É, isso é isso, agora claro que quem vive João Pessoa, quem conhece a política de João Pessoa, sabe muito bem que é muito difícil, será muito difícil, caso Ricardo seja candidato, que Ricardo perca essa eleição. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós não temos que ter, já dois, quase dois, dois anos antes da eleição, que o resultado já esteja pré-definido. Pré nós precisamos ver como vai, por exemplo, como, como estará a gestão Luciano Cartacho daqui a um ano e meio. Um outro aspecto importante, na, na pesquisa Sem Ricardo, quem fica em primeiro lugar é o Valber Virgulino, deputado isso, estadual. Isso. Né? Quando você tira Ricardo e coloca agentes do PSB e tira Júlia Lemos, que representa o, o, o, o mito, e coloca o deputado eleito Virgulino, Virgulino ele Virgulino. lidera a pesquisa para prefeito João Pessoa. E aí, aí nesse caso, por exemplo, como estará o governo Fala, Bolsonaro anime. daqui a um ano e meio? Então, essas variáveis, certamente, elas terão influência. É bom lembrar que Bolsonaro venceu a eleição em João Pessoa com quase 55% dos votos no segundo turno. Então, se Bolsonaro tem um desempenho é, administrativo que mantenha, é, pelo menos, esse eleitorado que ele, que ele conquistou, fiel à sua, à, sua, à sua proposta, ao seu modelo de governo, certamente essas candidaturas, ou de Válvia Virgulino, ou de Júlia Lemos, terão, terão, terão, terão ser consideradas. Tá, mas ele precisa operar um milagre da multiplicação. Sim, aí é outra né? história. né? E, isso, tá. eu jogar um veneno para vocês, e se daqui para lá, um Rui Carneiro for o candidato de Cartacho e aliado de Bolsonaro? que pode acontecer Rui chegar na Câmara Federal, ele tem muito mais poder de articulação do que Júlio Lemos, isso é inegável, e começar a se aproximar, a se aproximar e ser um cara ligado acho aos dois. A resposta para isso, acho que o oráculo para ser consultado é do Paulo Guedes, da equipe dele, porque se o governo Bolsonaro conseguir produzir alguma coisa na economia, atacar o desemprego produzir um PIB mais é, menos é, modesto do que tem acontecido, né, que o Temer produziu, é, ele chega né, daqui a dois anos com alguma, realmente, mantendo essa capacidade de, de transferência de votos, de impacto eleitoral que ele demonstrou muito fortemente, somente na região sudeste, vê tem em Minas, Rio, São Paulo e tudo canto, assim, desses grandes centros, ele teve um papel muito decisivo. Ele, ele conseguiu estender agora, eu, essa onda conservadora. Posso, agora, dois fazer... anos depois, se Paulo Guedes não conseguir produzir esse milagre, eu, aí, meu bem, agora, dois anos vocês, de governo já é tempo de colher desgaste. querem, querem fazer mim. uma apostinha comigo? Os dois? Que ele vai estar... Não! Que, em quem, 2020. que quem hoje lidera as pesquisas uhum. E se fosse candidato Seria imbatível Podia vir a mãe de pantanha Imagine Bolsonaro Ricardo se for candidato é imbatível Contra qualquer candidato Só que ele não é Candidato a prefeito Ricardo Não, não é candidato é candid... Não esqueçam isso Ricardo é candidato a governador Consensualmente em 2022, consensualmente. Mas ele combinou isso com Claro que combinou. Eu lembro assim, eu claro fui parabenizar. Combinou. Olha, quatro, esses acordos eu fui... aí... Eu, é... eu, eu, não, é. eu hoje acordei com uma interrogação. Olha, Cássio, o Ricardo, Cássio e Ricardo tiveram o um acordo de, de apoio a, de, de, de Ricardo, você, você recebeu apoio em 2014 de Cássio? Recebeu sim. Foi feito um acordo? Mas, mas não existe a, rela, a relação entre João e Ricardo... João e Cássio e Agra, Nós tivemos, nós tivemos é casos de... oh, Hoje eu, é, oh, hoje, e, hoje e, hoje eu acordei aí. com a seguinte interrogação se, se João Era governador Desde 2014 E Ricardo era um super secretário Ou se João continua a ser um supersecretário e Ricardo governador. Das duas, uma, isso está acontecendo. Aliás, o João hoje... já era o governador, sem, sem mandato, e Ricardo era um supersecretário ou o contrário. O João continua sendo um supersecretário com apelido de governador. Essa, por hoje, mais que é eu, hoje eu goste de João, inclusive... essa é a sensação que a Paraíba tem. Hoje, hoje. ele inclusive ele, ele, ele fez menção a isso, né? Eu acho que alguém levou para ele essa interrogação, porque ele fez questão de dizer, eu sou o gestor. Eu adoraria ter Ricardo como um consultor, um consultor de luxo. Né? Ricardo já se apresentou nessa mas condição. Mas né? eu sou, a, a gestão é minha, as decisões são minhas. Olha, ele fez questão de dizer, óbvio, né, chover no molhado, mas ele fez questão de fazê-lo justo porque muita gente acorda, acordou com essa mesma sensação, e... agora eu, eu só parei de ter essa sensação quando o João sinaliza a promoção. Começou, tu, hoje de manhã tu acordou isso, com isso, já respondendo. Mas, mas veja que João dá um recado que Ricardo não deve ter gostado nada disso. No momento em que ele assina um decreto que reduz a conta de energia na Paraíba, ele está dando um recado que o Ricardo poderia ter assinado em dezembro, novembro, outubro, setembro, enfim. Os, os anúncios de, de, de, de fusão de secretaria, de redução de gastos, em certo sentido, uma, uma, uma, uma ações que já indiretamente né, já mostram que Ricardo poderia também ter feito, ter tido essas ações e não fez porque pelo menos estava pensando no plano político claro que isso poderia ter impacto e normalmente esse tipo de decisão são, é tomado no, no início do governo agora Fabiano, sobre essas relações, sobre veja bem, nós, nós vamos nós, é, é um dos próximos textos que eu vou eu já estou produzindo essa análise para o blog é, é o uma, uma questão que precisa ser analisada é o seguinte, nós, nós vamos ter uma reestruturação na oposição paraibana. A oposição paraibana ela foi praticamente dizimada, nós e tivemos comprar, a derrota. Comprar muita cola super Isso, boa, e né? claro, ela vai, e, e esse prazo de reestruturação vai acontecer depois de 2020, quando nós vamos ter mais ou menos um claro o quadro dessas lideranças. João Pessoa com quem vai ficar, Campina... Qual o papel dos, dos ribeiros da, da, a partir de 2020 na sucessão que vem em seguida? Enfim, é em torno de quem a oposição na, na Paraíba vai se, reag, se reaglutinar, né? Porque existe um campo vazio, um espaço vazio. E Ricardo, e o, o PSB... Você está querendo dizer o, que o superbonde não atende mais pra, não, vai, ou pelo nome de Cássio Cunhali, vai, É o seguinte, não, é, esse não, não tem não, não, o, não. o espaço da oposição... Não tá se lixando para a política, para isso, para qualquer coisa... Cássio de Arissat ligou para ele semana passada sobre o PSDB Nacional ele disse, me, me dessa, Eu quero distância dessa É âmbito. uma aposentadoria? É, é sim. Acho que Cássio já percebeu que, que sua liderança se esgotou e claro ele vai apostar na liderança do, do filho, filho, né? Assim como o pai fez. Isso. Aliás, se ele tem cometido o mesmo a mesma estratégia do pai lá em 1990 em 2002 quando Senador da República disse: Chegou minha vez, vou parar, meia volta vou ver. Sou candidato a federal e meu filho, candidato a governador. Quem teria mais tido êxito na eleição? Você acha que Pedro ou Lucério? Mesmo perdendo, Pedro, quem seria melhor. Pedro, de longe. Caso seria eleito é federal ou não? Sem sei, sei dúvida. Quem estaria hoje liderando a oposição? Provavelmente Pedro. Pedro como o Cássio, quando o pai perdeu a convenção em 1998 para José Atagino Maranhão. Sem dúvida. Então, faltou é, essa... essa, essa deixa-me humildade de Cássio nesse sentido de, de sentir eu usar um pouco também né é, de saber a usar, hora de saber a hora de parar é, né estava tão concentrado de desarticular a própria mas veja Aham. o que o que isso tem a e ver os planos dos cartachos que acabou realmente desarticulou longe. mesmo né pois é. essa situação da oposição ela tem a ver também eu acho que não está fora do do, do prognóstico sobre o impacto que isso vai ter por exemplo na, nessa relação Ricardo João se João, por exemplo, tiver direito à reeleição e quiser ser candidato, como é que essa situação vai ser resolvida? Não, mas não vai, a chance é zero. Oh, chance, Fabiano, eu, eu, é como é eu disse, eu, eu, eu, eu, você, eu, eu posso achar difícil algo acontecer, mas em política a gente eu, nunca pode pois, dizer que é, nada pode, pode acontecer. Eu, eu, graças a Deus, tenho mais acertado do que errado nas minhas projeções. Mas é Ricardo, candidato em 2022... João cumpriu um papel de quatro anos está fazendo e vai fazer bem Nós vamos apostar eu aqui que... porque eu, eu já penso nós vamos eu acho que Ricardo vai ser o candidato a, a, a, a, a, prefeito. a, a prefeito, porque Ricardo não vai arriscar, Ricardo é, sem mandato, Quatro anos, quatro é, anos é. é um espaço, ele é um político ele é um cara que, que há muito não, tempo né? toma decisões Exato. Né? E e acho tem acho que o poder da se tem se ah, tem é. um, um, uma, uma candidatura perdeu, você acha que ele perdeu a caneta? Ele deu, ele Sim, perdeu, a não, ele perdeu. Com quem, com, quem ele... com todo respeito... O protagonismo de ser eu Adriana. sou E essa o afirmação de João hoje, nas entrevistas, que você viu, eu escutei também as entrevistas de João, dos assessores dele, essa questão está sempre presente. A reafirmação de que João é o governador, é o, governador, é o João que toma que as decisões manda. e tal. Isso está no começo ainda, não é no começo não adianta, Isso tende a se acirrar cada vez mais. Não adianta, João, dizer uma coisa e fazer outra. A nomeação da doutora Amanda, que pese sua competência, para João é um, um, um, um desagravo administrativo. João tem uma secretária de finanças que ele não pode olhar com cara feia. É. Eu não posso dar um isso carão. vai se manter isso vai se manter eu não posso dar um pois carão é, então é são essas coisas mas que isso tem, se isso mantém é isso se mantém porque Sim. isso é uma coisa no começo nós estamos na, no período da luz deixa eu fazer o seguinte Todos eu vou chamar um rápido feliz. intervalo comercial com o Gingo do fundo 83, para depois já vir com o consultor do Instituto Método tem doutorado em estatística mestrado em estatística Júnior Gouveia e também Raia que é ESA Sigma, um instituto famoso, era sócio e hoje é também dono do método para comentar a pesquisa de João Pessoa só e extrair algumas encerrar, coisas que ninguém tem ainda. Só para encerrar esse capítulo das relações, assim, não tem nada que possa ter o potencial, maior potencial de destruir o do que o poder. Então, Ai, meu Deus. É. Deixa eu só dar um dado, que daqui a pouco nós vamos dar com exclusividade, que ninguém deu no um fonte, nem, nem, nem em Lê Lúcio Flávio, nem Adriana. A aprovação de Cartacho despencou, despencou pós-eleição para governador. Nós comentamos isso daqui a pouco. Você está acompanhando o Meia Hora. Opinião para quem tem pressa. Você está acompanhando o Meia Hora. Opinião para quem tem pressa. Aqui sou eu, estou aqui ó, com o um resultado, só para detalhar, a pesquisa foi realizada dia 27 e 28 de dezembro, tá? finalzinho do ano, aqui na cidade de João Pessoa. Para se ter uma ideia, foram 3 mil questionários, não foi qualquer pesquisa não. Nós fizemos uma pesquisa ouvindo 3 mil pessoas, o que diminui muito, o professor sabe disso, assim, a cientista é política, Dois professores aqui também sabem disso E quando você aumenta o número de, de, de entrevistas Cai o número de, de, de, de imagens de erro Mas nós já comentamos aqui Para o prefeito Júnior, consultor da Método Seria fato consumado, Ricardo, seria governador? Ou é cedo ainda para dizer isso? Está cedo ou não? Esses números já sinalizam para isso Prefeito, perdão ele tem uma alta probabilidade de ser reeleito. De sim, de ser, eleito. De ser eleito. E, apesar que está muito distante, a política é muito dinâmica e pode ocorrer fatos novos, mas dificilmente teria algum nome para bater de frente, uma expressão política, espólio eleitoral, diante da aprovação que ele deixa o governo. Então, você acha que Ricardo. Não é, não é apenas hoje, não. É favorito. Até lá vai ser essa, essa pisadinha. Até se iniciar as eleições, ele fica com o mês 3, mês 5, é isso? Existe essa tendência. Depende muito da aprovação do governo de João, mas a perspectiva inicial é essa. Mas depende também, de... por exemplo, se a avaliação do governo do prefeito, do semi melhorar, se melhor do que a de João, então tem... É, eles falaram aqui uma, uns dois quilos, eu entendi um grama Mas eu queria saber o seguinte Por que, que a avaliação de Ricardo Governadores chega aí quase 70 né? Quantos, É uma coisa, um número realmente absurdo de aprovação de, do de gestor De ótimo e boa De ótimo boa. boa É bom que se diga isso, não é, é aquela prova e desaprova É uma ó, coisa é, é uma assim, muito mais difícil. é próxima de 80% e aí quando não, você vai para algum... a não, possibilidade não. Isso é quando a prova desaprova Quando vem o ótimo, boa, regular, ruim Péssimo, não sabe Diminui um pouco Mas fica ainda em 65% de ótimo e bom Do gestor isso. Aí o candidato perde um pouquinho Perde um pouco de musculatura, por quê? Porque é assim, nem todo mundo que a prova avalia, avalia vai voltar é, é, Mas ah, é o, índice, o índice, de, o índice de, de, de aprovação do governo de Ricardo Coutinho Em 2016 era alto também Provavelmente não tão alto, quando, porque, obviamente, nós tivemos dois, mais dois anos de governo, mas em 2016 era alto também. Deixa eu Maior Cida, inclusive quando o CIDA perde para cartaz. Quando o perde para Deixa pra eu cartazes. perguntar para a Raia aqui. Raia, você acha que, Ricardo, em sendo candidato, é, prego, batido e ponta virada, pode, pode dizer meu nome é tchau? É, eu diria que a preço de hoje, sim. A preço de hoje, é, todos os fatores contribuem para... Para Ricardo lograr êxito na eleição vindoura. Vamos lá. O um número que ninguém tinha dado ainda. Aprovação de cartaxo, que até a eleição girava em torno de 65% a 75% de aprovação, cai para 46% de aprovação. É, um, é, um, é uma queda... Isso excluindo o regular, né? Isso, isso é... é quando você inclui o regular aí, você, ela vai para mais de 70%. Isso, mas o regular, quando... É, o regular. O regular é regular, não tem... Mas não é uma desaprovação, Isso, é um mas, mas entre ótimo e boa, ele tem 46,9%. Ele tinha entre ótimo e boa até agora as eleições, entre 65 e 75 em todas as pessoas. Isso pesquisas. aí significa que o pessoal se frustrou com a decisão dele de não concorrer, porque eu acho administrativamente não há nenhuma ação que respalde né, esse, esse encolhimento da aprovação. Eu acho o Cartacho sinceramente um bom gestor. Né? de uma pessoa limpa, surgindo novos equipamentos, parques, o que ele fez na Lagoa, as modificações na Orla. Eu acho que ele é um gestor acima da média até. Né? É, não mas, comete erros, quando... não Cartacho não comete erros. Seria, eu acho que se, se for uma avaliação, é isso que eu quero saber, se é uma tem como mensurar isso, se é uma avaliação administrativa ou reflete, um sentimento de frustração do pessoense que esperava tê-lo candidato. Aí só, só, só para quem tem um pouco de pesquisa, aí só conseguiria ser referido no quali, quali. é Mas numericamente o que temos é isso. Por exemplo, Ricardo sai do governo com aprovação de ótimo em boa de 68,7%. Não, sem dúvida, eu, eu, eu insisto. O que já estará em julgamento em 2020, Não será o governo de Ricardo Coutinho, será, em, será o governo de Luciano Cartacho. Né? Então ah, isso aí é, é uma variável essa, essa queda. Que é mais importante do que, por essa exemplo, queda, a aprovação do João Azevedo Essa queda época, né? acentuada na aprovação de, de, de Cartacho, você acha que foi em dada a derrota de Lucélio, foi uma mistura de coisas? Eu, eu traria uma série de fatores. Por exemplo, é, quando se compara a gestão que na própria pesquisa tem, quando você compara é, em relação à gestão é, a, a, de, de Ricardo Coutinho comparada com a de Luciano Cartaz, a de Ricardo ainda é melhor do que a de Luciano Cartaz. Lá atrás, né, com o Ricardo lá de trás, Ricardo faz tempo que foi é prefeito, né? Não, quando você pergunta quem foi o melhor prefeito da história de João Pessoa Espontânea, Ricardo tem 43,8, contra 13,2 de Cartaz. Agora, é bom lembrar também que um candidato, o prefeito, no um exercício do cargo, ele tem o ônus e tem o bônus também. Então, ele tem, tem um desgaste o natural. É muito mais fácil julgar a administração de Ricardo à distância, quando você tem mais ou menos o um ciclo completo, do que a gestão, uma administração de, de, de Ricardo. Acho que está em andamento, aliás, ainda faltam dois anos para ser isso. eu ainda traria mais um outro elemento é, a gestão de Ricardo enquanto prefeito ele foi um divisor de águas é, é, é como se até a gestão de é, ante-Ricardo, antecedeu a de Ricardo é, era eu vou, eu vou dizer assim não era tão profissional então quando o Ricardo veio, o Ricardo profissionalizou e mostrou isso para a população então o Ricardo deixou o recado de que faz e que gere então veio o Luciano. o Luciano, não é que o Luciano seja um mau prefeito, ele tem uma aprovação aí de 49%. Caiu, caiu significativamente, pode ser, pode ser um rescaldo da, da eleição, pode. Mas quando se pergunta se você votaria num candidato a prefeito apoiado por Luciano Cartacho, é 58,5 de sim, é. que é dentro daquela linha que o senhor fez um artigo dizendo que o candidato de Luciano é sim competitivo, mesmo contra Ricardo, quem quer que seja. Eu concordo e, e em gênero, número e grau. É, a avaliação de, de, de, de Cartacho é de fundamental importância para determinar o candidato competitivo para que venha a disputar. E o perfil do ah, candidato? Perfil. Depende de uma série de questões e, que eu acho que não é serão assim. definidas agora, né? É, em em um, um artigo, desculpa, eu acho que eu estou até tomando, mas é, em um artigo que eu publiquei recentemente, é, eu fiz um estudo de relação entre avalia, avaliação do governo e transferência de votos. Né? Então, a gente tem que ter um, um, um entendimento que a avaliação é de fundamento. De funda, de funda, de funda, Fundamental a importância para o voto, para a transferência do voto. Oh, enquanto você tem 58,5% dizendo que votaria no candidato de Luciano Cartacho, aí você tem 66,7% dizendo que votaria no candidato apoiado por Ricardo. Isso. O Fabiano, você, lembra, você deve lembrar, eu, eu, eu, eu, eu fiz questão de postar no meu blog agora um artigo, um artigo que eu escrevi ainda no início do ano sobre João Azevedo, sobre a potencialidade, a isso potencialidade é isso. de João Azevedo. Isso. Que todo mundo dizia, à época eu dizia o seguinte: não, João Azevedo não tem chance, Ricardo não consegue transferir voto, perdeu João Pessoa e Campina Grande, perdeu duas vezes João Pessoa. E era quase um certo unanimidade na, na opinião política, né, nos blogs, etc., sobre. Entende? Eu, eu, eu, eu peguei dois exemplos recentes recente não, na eleição de 2014, que foram os exemplos da Bahia e do Ceará. Existem outros, mas eu peguei esses dois que são governos de perfis mais próximos ao de Ricardo. E nós tivemos a mesma situação, né? candidatos relativamente desconhecidos que foram lançados no ano da eleição, e que acabaram vencendo no primeiro turno, o que acabou acontecendo aqui na Paraíba. No início do ano, quase ninguém apostava, a não ser obviamente o próprio governador Ricardo Cotinho e outras pessoas, que apostava na viabilidade eleitoral do João Azevedo, em razão do histórico das derrotas aqui em de João Pessoa. Ô, Porque o que é o que está vindo? O professor, foi muito parecido, é, mesmo com o fator morte, com Paulo Câmara e Campos, lá em, lá em, em, em Pernambuco. Câmara começou sendo esnobado né? É, essa Isso aí tá morto. E não, e, e não, e não deu... foi por conta assim, só da, da, da, morte, da morte, não. Se, fosse, não. se ele tivesse do, vivo, talvez do... até. A seria maior. Né? Mas foi pelo legado administrativo claro. de, de Eduardo Campos que Paulo Câmara conseguiu se eleger naquela época. Vocês avaliam também a performance de João? também vai influir sobre esse resultado. Então, não, o João, João foi um grande candidato. João não, um tô, grande não tô falando, candidato. eu estou falando de eleição para prefeito né, daqui a dois anos. A performance de João no governo também vai ser um elemento também. Né, de, de, de, que vai impactar nas eleições. Deixa eu trazer aqui só mais uma informação. Você sabe qual é a maior torcida da Paraíba de João Pessoa? Uma torcida? Uma de, torcida de, de, de não, precisa nem fazer de de pesquisa, não, Fabiano. 33,3% Você eu, que é de esporte? Sim Botafogo Flamengo não Flamengo Ah sim, Flamengo Flamengo disparado E para minha surpresa O Vasco tem uma torcida maior Do que a do Corinthians em João Pessoa eu, eu, Ah eu, não, eu, não eu, surpresa eu, não. nenhuma Você não tem surpresa nenhuma? Eu não. também não Eu, eu sempre escordei eu Porque quem vive o dia a dia Da cidade Sabe quantos corintianos existem Em João Pessoa mais ou menos né? Então hum. esses números que inflam do Corinthians, no Nordeste todo, certamente não, não se baseiam em pesquisas aqui, eu, como vou, essa. Não, vasco, com essa amplitude o segundo, o segundo não, é o Vasco, Não, eu concordo plenamente. O Botafogo... Quem é, é Flamengo e quem é Vasco aqui? Eu sou Flamengo. Bo Botafogo é aparece... é Flamengo, eu sei você é Flamengo. 7,4%. Eu sou Flamengo e Botafogo. Oh, então, eu sou Flamengo e nós Botafogo. Nós estamos partindo para o encerramento. Amanhã nós teremos... Já? Nós já. No, amanhã nós teremos... Nem números. falamos da caneta BIC. Amanhã nós teremos números de Campina Grande. Percebi já o zoom de Campinas, é tanta coisa que eu estou desorientado. Vamos ter ainda hoje, amanhã, desdobramentos do número de, de, de, de João Pessoa, né? o segundo cenário. É, nós fizemos aqui a, a, a rádio que tem uma audiência de João Pessoa, qual é o comunicador que tem é, o, ainda o, o, o maior recall. E quem, nós tivemos quem, quem? uma surpresa, aí eu acho uma surpresa. Na segunda colocação, que é o Bruno Sacauê. Eu já vinha desconfiando dessa, dessa posição de Bruno, mas não sabia que ia chegar tanto. E Bruno hoje é o segundo nome da, da imprensa paraibana. Primeiro, Samuca. Segundo, Bruno. Terceiro, Siqueira Junho, já, né? Siqueira já é o terceiro. E nós vamos desdobrando esses números, seja no fonte83.com.br, no adrianabezerra.com.br ou no Leia Flávio Lúcio. Ponto .com.br. Ponto professor, obrigado, prazer recebê-lo aqui no Meia hora. Eu gostaria de agradecer a oportunidade para poder apresentar o Instituto à Paraíba. Isso, o método já nasce, na verdade, com, com dois grandes nomes, um como consultor, Júnior Gouveia. governo tá aqui, Júnior, o teu currículo, só para quem está em casa conhecer um pouco do teu currículo. Você é professor da Universidade Federal da Paraíba. Sou professor. Federal da Paraíba, em graduação, mestrado, doutorado em estatística. Espera aí, é, é, doutorado, mestrado e graduação, e graduação em, em, estatística. em estatística. E já acompanha, assim, algumas eleições, você sempre... Foi, no caso, você era antes proprietário do Sigma Algebra. Do, do, do, do Sigma Álgebra e agora é consultor da, da Método Inteligência. Já Raia foi proprietário da 6 Sigma, que é... Temos que reconhecer um dos principais institutos do Estado em assertividade e era Raia o, o, o, o, o estatístico responsável pelo, pela seis Sigma. E pode falar um pouco sobre seu currículo, Raia. Né? Eu sou, sou graduado em estatística, sou mestre em estatística, tenho um, um MBA em Marco Político, sou especialista em estatística. né Comecei, comecei é, desde 2008. É, enquanto Estatístico Júnior Census. no né? Censos, né? Era uma é uma empresa de Belo Horizonte. Um dos maiores do Brasil, né? E... E... menos de credibilidade é Folha e, e Censos. Vim, vim para Paraíba e logo em seguida surgiu a Seis Sigma, e aí a gente acompanhou até a eleição... Não, eu Passado, não... de prefeito? De prefeito. No é, estado eu já, já estava fora, né? E já estava fazendo outros trabalhos, já por Quando lançou o método inteligência e consultoria. Só para entender, esse Instituto Método não tem nada a ver com o método que fez pesquisas para o Correio da Paraíba, que é de Pernambuco, de Recife. Lá era Método Pesquisa, não é isso? Não, era Instituto Método, né? Esse é Método Inteligência Consultoria em Pesquisa. Não tem nada a ver com aquele lá das pesquisas do Correio da Paraíba. Isso, a gente, a gente surge com a ideia de trazer uma Inovação em Pesquisa, nós já temos... Nós temos... É, só a título de informação nós temos um, um aplicativo nós aplicamos todos os questionários nas quais são é 100%, 100 auditadas onde podemos ouvir todas as entrevistas né? temos as respostas em tempo real e, e isso facilita né, o retorno e a credibilidade da empresa então a gente já vem com, com essa linha de, de, de proximidade e de, de, de compromisso com, com o resultado Obrigado. professor, você tem alguma coisa contra Jair Bolsonaro tomar posse assinando com a caneta Pique. Essa mulher botou na cabeça que era uma encenação de marketing. Não, não, não, não. não é. Tá lá, não tem caneta, olha, para, se prepara <risos> lá, vamos encerrar <risos> com você é isso, Adriana. Por causa é que o cara não pode, eu aqui não, com uma biquezinha aqui, ó. ó, ó. Não, você tem tá, duas. Você está com a mão blanca. Um duas, você botou, você, mas você não, trouxe, mas você, Fabio, você resgatou não, essa bique não, agora para dar uma é bolsa morada. Você, mas você imagina escrever. a quantidade de fotos que foram tiradas no momento que Bolsonaro assinava o ato de posse, ou seja, imagens que vão percorrer o mundo. Então isso não foi por acaso. Não, não, não é porque não é. Bolsonaro, Você acha que foi uma óbvio. ação de marketing? De marketing, mas, é, marketing é mas é óbvio que é. A candidatura de foi isso. Não há nenhum... Não, isso, não há um... nenhum improviso no aparente improviso de Bolsonaro. O que não pode transformar isso numa é, hum. imaginar que só porque isso isso traduz uma simplicidade algo que assim um não documento... deixa eu desfazer o fake do dia. Disparou em todas as redes sociais que Bolsonaro não aumentou o salário mínimo como deveria. Isso é fake. O salário mínimo é reajustado junto com a inflação do ano. Acontece que no orçamento do ano passado foi projetada uma alta de mais de 4%, sendo que ao final do ano a inflação contabilizou menos do que o esperado, atingindo 3,56%. Ou seja, a culpa do salário mínimo não ter ultrapassado os mil reais, como todos esperavam Não foi de Bolsonaro Mas olha, é... Mas é falando política, da, da, né? do, política Ele poderia não, ter mas, mantido o aumento Mas todos Mas todos, ter o não, mas todos, mas todos seguem Mas se ele planejou, porque também tinha o um planejamento de alta De inflação, e não teve sim, a inflação mas alta Mas o que eu estou dizendo é o seguinte Ele poderia ter mantido o aumento Ele manteve porque a política dele Por outro é, lado, mantive, não é não fake dá, news não, dá real salário, né? não é fake news Infelizmente, é uma dura e eu acho que é, tensa essa realidade né, A incorporação da FUNAI a, ao Ministério da Agricultura Ou seja, traduzindo os ruralistas né, Porque a pasta já está com a ruralista Uma grande proprietária de terra é, Voz de um bloco né, da, da bancada né, da, da bala né, Não, é a bancada da terra, né? Eu, enfim a FUNAI, quer dizer, os destinos, a política indigenista brasileira passa a ser gerida pelos ruralistas, Apesar com que... quem historicamente os índios têm uma relação de conflito, né? Você sabe que ela é vez por outra diz que é índia, né? Não, <risos> eu sou índia. É. Não, eu é. sou índia. Agora, eu desde, desde que não estou virou secretário de. Eu é não, não sou parípido, um não índia, Não, porque eu eu não. índio, porque eu olhei é índio. Luiz é índio lá do Maranhão, né? Eu sou aqui, próximo de marcação. <risos> eu só quero lembrar, Adriana, <risos> né? é. só, <risos> só para <risos> encerrar, é, o Paraíba, que pô. o agro, a do secre... Ministério da Agricultura sempre esteve na mão do agronegócio ou com Lula, ou com Fernando Henrique, ou com Dilma. Essa não é a novidade. A risada mudança, do a dia tem essa do, do entregador. A risada do dia de hoje é pedir, tem a ver com isso, viu? É pedir pra. Vamos à né? risada. A risada, pra, pra atenção, a risada política aí. do dia pra encerrar o programa. Risada política. Já tocou a musiquinha? meninas, falando... Adriano, olha, eu tenho uma bica vermelha aqui, viu? <risos> quem também assinou um termo, um livro de posse, sabe quem foi, Fabiano? Quem? Henri Vieira Bório Coutinho. Henri? O filho do ex-governador? O filho do ex-governador é Ricardo. Na hora que roubou, Ricardo assinou... Ele roubou a na posse. Foi. Ele roubou a assim, cena, ele tomou... O na hora que assinou, Ricardo assinou o, o tudo, termo de foi. posse Pequena de Henri chegou assim, pegou a caneta, olha... Passou no dele e também assinou. Quem sabe a não está em 2052, o tá com perfeita de pessoa. Não é verdade? 2052? É. Pelo menos presença de espírito ele, ele tem, tem, né? Para roubar a cena. Olha, assim. Adriana, hum. eu vou ler aqui para tu uma turmazinha. Hum. Vou dar a chamada. Valber Virgulino, Doutora Paula, Cabo Gilberto, Moacir Rodrigues, Eduardo Carneiro, Camila Toscano, Ranieri Paulino, Manoel Ludogério, João Henrique, Caio Roberto, Galeiro de Souza e Tovar. Sabe o que é? A Deputado. turma da sala B que faltou a posse de João Azevedo. Será recalque eu, ou será ciúmes? Assim, é, eu acho, acho até deselegante. Eu indico é? para a posse do governador. É o governador de todos os paraíbanos. É, é, é recalque. Mas é... o próprio go o governador da Paraíba e de Pernambuco e do Maranhão e do Rio Grande do Norte e do Ceará é não foram um para a posse de Bolsonaro. Não, o governador não ir é um ato é, é um ato político. Eu acho que o, a, o não, deputado, institucionalmente o eles erram. Vamos combinar que eles erram institucionalmente. É um ato, é, é um... É uma, é uma responsabilidade política e institucional. Não, governadores, que eu, que, os claro governadores do nordeste deram um recado a, a Bolsonaro. Aí é outra coisa. Ah, Mas sim. se já é, opo, já é oposição, todo mundo já sabe. Esses deputados não custavam não. tem da posse, é um ato de... Não, não. gente, eu não sei porque como vocês foi acham que tem como foi diferentes. como Não, não, não. Eu acho deselegante... Relações deselegante o governador, isto bem ter ido, é deselegante. É deselegante. Não, é um pouquinho pior que é isso, Fabiano. É deselegante. Porque, porque, porque, olha só... É... Até falávamos hoje desse adágio aqui, que é muito comum na Paraíba, é que quem come do meu pirão sente o meu cinto, né? Meu cinturão, né? E assim, o Nordeste, ela precisa, o Nordeste precisa muito da nutrição dos cofres da União. Então, institucionalmente, esses governadores teriam que ir, sim. Você, até porque vivem de piros na mão em Brasília. Tá e tudo. aí, Quer quem dizer sabe? Que se o cara não tiver e não der apoio a Bolsonaro, então. Pires vai estar cego sempre. Olha, para começo de conversa, Bolsonaro, que não fez o, maior, o menor mistério no, no pronunciamento dele, voltou para o palanque e disse, vou destruir o socialismo, olha para o Nordeste dizendo, tá lá o último rincão, a trincheira, o último reduto do socialismo do Brasil. Ele vai tomar isso com obra, anote. Ele vai tomar isso, não é com chicote, não, é com obra, é com ação. Anote o que eu estou dizendo. Aquele menino, aquele... aquele Digo amei para isso, meu filho. O tenente. Tendeu, é esse capitão. Cabo Marinho, capo chamar um. Capitão, <risos> é baixou. É um. É, um, é um, baixou um, um. o presidente agora, E você pacientes. viu que ele pediu licença ao general ontem na hora de falar? O que é o, que é o respeito da da, da mas, hierarquia? Ele, ele, mas ele não está dentro da de corporação. Ele é presidente. pediu. Você viu? o que ele pediu? Não, ele já fez pior. Já, já bateu continência, continência para a bandeira americana, e para um assessor do Trump. Isso é. Para encerrar a praga do dia. Eu prefiro achar que isso é cacuete. a praga do dia. Praga do dia, eu vou ficar junto de Adriana. que eu sou. Não, não, pra mim traição. não, por favor. Viu, Adriana? Hum. Não vai traição sem marcação e a praga do dia vai parar. Jair Messias Bolsonaro, uma flechada bem no olho de Tandera, o seu. Porque Ixi. você botou pro povo do ministério da agricultura pra demarcar as assim, persistas. Vai lascar, mano! Tchau, um abraço paraíba, até amanhã, se Deus quiser. Praga é corajoso. Tchau, Adriana. Até amanhã, se Deus quiser. Professor. Um abraço para Evo, meia hora de hoje, que nem sempre será meia hora Deu Já... quanto hoje? Hoje deu 40 Mentira Imagina que você queria deixar 15 o nome Tchau, tchau Jornalismo Informação Opinião Humor Opinião para quem tem pressa O Meia Hora está no ar